Quer endurecer suas coxas com um único exercício? Então se inscreva no canal, dá o joinha e tem que ter a liberação do seu médico. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é posicionar a sua perna direita à frente, assim como eu posicionei a minha, direita à frente, à esquerda na diagonal. Não é para ficar com uma perna atrás da outra. Outra, senão você vai perder o equilíbrio, então você vai direita à frente, na diagonal você vai colocar a esquerda, vai fazer o seguinte, projeta o peitoral à frente, contrai bem o abdômen, dobra lentamente a perna de trás, Automaticamente A perna na frente vai dobrar sozinha Então não se preocupa Vai dobrando o máximo que você puder E volta à posição inicial Dobra o máximo que você puder E volta à posição inicial Só esse movimento Vamos lá, três Aqui você tem que contar Por que você tem que contar? Porque depois nós iremos fazer para o lado oposto Então já estamos em cinco Devagar Vamos lá, não deixa o joelho ir à frente Seis Vamos fazer 7. 7, mudou, colocou a perna que estava atrás à frente, a perna que estava à frente na diagonal, atrás, dobra a perna de trás e... 1, 2, 3, vamos lá, equilíbrio. 4, 5, 6, mais uma, mais uma, e sobe, 7. Claro que você não vai fazer sete repetições. Você vai fazer o máximo que você conseguir. Como assim, professor? Vai fazer o máximo com a tua perna direita. Vamos supor que na sua perna direita tenha saído 22 repetições. Então, a esquerda tem que sair 22 repetições. Pulo do gato para você tirar o melhor proveito aqui do que eu passo para vocês. Fez o máximo com a perna direita. Descansa pelo menos um minuto a dois minutos e aí você vai fazer a mesma quantidade com a perna esquerda. Assim você vai tirar o máximo proveito. Gostou demais dessa dica aqui do canal? Se inscreva, dê o um joinha, assista os vídeos se você deseja adquirir cardápio nutricional para ficar com aquele shape legal, entre em contato com o número do WhatsApp que está aí na descrição, que o nosso nutricionista está montando um cardápio promocional aí. Vale a pena. Até nosso próximo encontro.